Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Peguei aqui pra gente Apocalipse capítulo 13, versículo 15, o qual vou estar lendo aqui pra gente antes de trazer a matéria do vídeo. Diz assim... E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem todos os que não adorassem a imagem da besta. A grande pergunta é... Como que a besta poderá saber se as pessoas de fato estarão adorando ela ou não? Porque de repente alguém pode ter a ideia de tentar enganar a besta e fingir que está adorando quando de fato não está adorando. Como que a besta vai saber se essa pessoa está de fato adorando ou se ela não está adorando? Será que a besta tem um sistema, tem uma tecnologia onde ela consegue ler o pensamento das pessoas? Cientistas conseguiram hackear o cérebro de moscas e as controlar remotamente. Tudo é feito por um comando enviado aos neurônios por eletromagnetismo e para isso foi necessário trabalhar com engenharia genética fazendo com que as moscas expressassem um caminho de íon sensível a calor em alguns de seus neurônios. Ao sentir calor, o caminho iônico das moscas ativa o neurônio o que no caso do estudo, faz com que as moscas abram suas asas, um gesto comumente usado pelo animal durante o acasalamento. O gatilho térmico foi construído a partir de nanopartículas de óxido de ferro. Quando um campo magnético é ativado próximo ao animal, as partículas se esquentam, ativando os neurônios e fazendo com que a mosca abra as asas. Outra demonstração importante do estudo foi aumentar a rapidez do controle magnético remoto, fazendo com que se aproximasse da velocidade natural do cérebro. O objetivo final é utilizar esse tipo de tecnologia para restaurar a visão em pacientes que perderam o sentido ou o possuem de forma reduzida, estimulando o córtex visual e pulando a etapa pela qual os olhos são responsáveis, basicamente. Uma ligação direta ocular, por assim dizer. No entanto, há outras visões envolvidas. A DARPA, agência americana responsável por pesquisas tecnológicas na área de defesa, que financia o projeto, pensa em desenvolver um fone de ouvido com microfone que possa ler a atividade neural de uma pessoa e aplicá-la em outra, transferindo pensamentos ou sensações entre indivíduos. Técnicas parecidas já foram aplicadas para controlar camundongos, o que pode gerar tratamentos melhores para problemas de mobilidade mais intimamente ligados ao cérebro. O estudo em questão foi publicado em uma revista científica. Agora imagina comigo, se eles conseguem hackear o cérebro de uma mosca, um bichinho minúsculo, você acha que eles não conseguem hackear também o cérebro de uma pessoa? Você acha que a besta, com toda a sua tecnologia, não conseguirá saber quem de fato estará adorando ela e quem não estará adorando ela? Bom, essa resposta eu vou deixar por sua conta. Vou ficando por aqui, sou o Santos, canal Método Secundário, espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Se não for inscrito, se inscreve no canal, Compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa mostrar esse vídeo também para outras pessoas.